Bem-vindo a mais um podcast da We Believe, o nosso gestão empresarial. Meu nome é Renata Pontes, CEO da We Believe. Olá, tudo bom? Meu nome é Flávio Augusto, sou o head de conteúdo. Olá, eu sou Juliana Costa, consultora da We Believe. Olá, sou Danilo Andrade, supervisor do programa de marketing vendas da We Believe. Antes da gente começar com o conteúdo, acho importante a gente contar para nossa audiência o porquê de uma ausência tão importante no nosso episódio é de verdade, hoje. É verdade, exato. Sim. Nosso querido Conrado Adolfo, nosso mentor, infelizmente não pôde participar hoje, mas o conteúdo para você não pode parar. Então a gente trouxe conteúdos relevantes sobre mídias sociais. Será que é um tema importante, gente? É muito importante, muito importante. De extrema importância, né, Flávio? Exatamente, extremamente importante, porque hoje é impossível você falar sobre negócios, você falar sobre empresas, né, falar sobre vendas sem tocar no assunto redes sociais. Isso. A gente até estava conversando um pouquinho antes de começar o episódio que as redes sociais mudaram a maneira como o marketing se relaciona com as pessoas, Mudou a maneira de comunicar os produtos, mudou a maneira das empresas se relacionarem com as pessoas. Flávio, conta pra gente um pouquinho sobre... O que são as redes sociais? Quais são os fundamentos dela? Conta um pouquinho para gente como que isso impactou o mercado. Me conta um pouco. Sim, maravilha. Porque vamos lembrar, né, gente? Meu negócio é financeiro. Então, aqui eu vou aprender junto com vocês. <risos> maravilha, maravilha. É importante a gente começar a pensar que a, a, nós somos seres sociais, né? E, e, e as redes sociais, ela não começou agora. Isso já é desde a época da, da história da humanidade, né? Então... A, a, os humanos, né, lá na época da, das cavernas, a gente já se reunia e já tinha de, ali um envolvimento social. A gente já é, trocava informações de acordo com aquilo que a gente se identificava um com o outro. O ser humano ele é um ser sociável, né? É exatamente isso, é um ser sociável. Então, quando a gente entra agora nesse mercado né, da tecnologia, da internet, nada mais natural do que a gente representar aquilo que nós somos. Como nós somos seres sociais, naturalmente isso passou-se por um comportamento dentro da internet de nós termos redes sociais, onde as pessoas conseguem levar a opinião delas, expressar essa opinião, ser ouvida né, por outras pessoas e se relacionarem, se conectarem através da internet. Então, você pega essa propulsão que a internet ela possibilita, junto com esse comportamento que já é natural do ser humano. Legal. Sabe que eu li um livro há um tempo atrás chamado Homo Sapiens? E esse livro, ele fala que a evolução do ser humano aconteceu por conta da fofoca. Olha só. Que foi a fofoca que estabeleceu cidades, bairros, agrupamentos sociais e a fofoca que fazia a, a, a, a, a evolução das pessoas. Elas queriam ficar melhores ou ter mais dinheiro ou ter mais bens em razão da fofoca. E acho que a rede social, não em é razão da fofoca especificamente, mas é uma nova forma das pessoas se relacionarem e se agruparem, né, Flávio? Exatamente isso. A, a nossa mente ela tem uma conexão muito forte com a questão da história. A gente gosta de ouvir uma história. Não é à toa que né, os filmes, novelas fazem tanto sucesso. E, e nada mais é do que a rede social, né? A oportunidade de se contar histórias. A, a história sobre você, a história sobre o outro, a história sobre aquilo que você acha, né? Então, nada mais é do que histórias que a gente se conecta fortemente. Exatamente. E o fofoca que a Renata falou está muito ligado com propagar, né? Então, as redes sociais, ela têm muito esse âmbito de propagar algo. E é muito interessante também que a gente não se... É, envolve, vamos dizer, em todos os conteúdos que a gente vê nas redes sociais, né? Somente com aquilo que realmente interessa a, a mim, aquilo que eu consumo, aquilo que eu quero consumir dentro das, das redes sociais. Isso também é muito interessante, o que a internet proporciona. Eu vou naquilo que me, que me interessa, naquilo que, que eu engajo mais. Então, isso também é muito legal. Ou seja, até o código, a inteligência artificial da, da, da rede social, da própria o internet, algoritmo. o algoritmo nos traz informações sobre aquilo que a gente está buscando, que tem mais relevância individual para cada perfil de consumo. Exatamente. E, e até um, um dado importante aqui, né? A gente falando sobre essa questão do, do algoritmo, porque as pessoas geralmente se perguntam, né? Nossa, Flávio, como é que o algoritmo funciona? Como é que as redes sociais funcionam? E a verdade é que não é tão importante que, que o empresário, né? Que é a nossa audiência aqui, entenda exatamente como o algoritmo funciona. Mas sim entenda o fundamento por detrás daquele comportamento, o que, que ele está buscando, qual que é a função, né? Qual que é o objetivo é do, do algoritmo? Exatamente. E como aqui nós estamos num ambiente de negócios, né? Então, as redes sociais hoje elas têm uma visão totalmente estratégica para os negócios, para as empresas. Exatamente. E, e, e aí falando sobre essa questão, né, do, do algoritmo? É, hoje as redes sociais elas já, ah, pelo menos as, as mais relevantes, né, Instagram, TikTok, YouTube, elas já conquistaram o, o primeiro nível, assim, em relação à questão do produto, que é a questão de número de usuários. Então, por exemplo, no mundo, nós temos hoje cerca de 2,9 bilhões de usuários. Bilhões de usuários. Gente, São é 2. muita de... coisa. É, é, é quase praticamente 50% da população mundial, né? Então, nunca na história da humanidade se houve um produto né, que se, se, é, ganhasse tanta proporção assim. E o mais incrível é que ainda está em ascensão. É. Exatamente né? Então, isso. teremos muitos mais novos usuários. Mas é muito interessante essa parte de, do ainda estar em ascensão. Eu tenho uma filha que tem seis anos e ela me pediu para fazer um cadastro no TikTok antes de eu saber o que era o TikTok. Exatamente. Exato. Então, a gente percebe que não está só concentrado numa, numa faixa etária ou em algum tipo de de segmento, mas é, é, é, ela atinge de forma universal, é todo mundo. né? É todo, todo mundo. mundo. Sim. Muito legal isso. E, Muito bom. E, e pensando na questão do Brasil, né? O Brasil ele é o segundo lugar na lista do mundo né? de maior é. número de usuários. São cerca de 125 milhões de pessoas. É muita coisa. E aqui, aqui já é mais do que a metade né? da, da população brasileira. Então, isso no, no Instagram, não são 125 milhões de, de usuários dentro do, do Instagram. No TikTok, por exemplo, mais de 82 milhões. E só, então, o número só não é maior por conta da dificuldade de acesso à internet em alguns locais do país, com certeza. Porque se o acesso fosse mais fácil, provavelmente esse número seria, seria muito maior. Exatamente. Uhum. Exatamente. Exatamente. Então, assim, elas conseguiram cumprir o primeiro objetivo de forma muito efetiva, que é ter usuários. Que é ter pessoas utilizando ali as redes sociais, né? Presentes ali, com o aplicativo instalado, né? E, e, e participando, né? Estando ali presentes né, dentro da rede social. Uhum. E aí a gente entra no segundo objetivo Legal, então ela conseguiu conquistar esse número gigantesco de pessoas Qual que é o jogo? Que aí entra a função do algoritmo O jogo é a retenção Isso que eu ia te perguntar Porque, por exemplo, eu sempre usei redes sociais Enquanto pessoa física Então, enquanto pessoa física O meu objetivo com as redes socia sociais era o quê? Compartilhar conteúdo com familiares Com amigos, fotos pessoais Coisas pessoais e, de repente, essas mesmas redes sociais, elas vêm com uma força enorme para empresas. Sejam perfis pessoais mais voltados para a venda de terapia, de um profissional liberal, ou seja, para empresas, né? Que têm perfis empresariais para vendas de seu produto. É, qual, qual é a necessidade da empresa hoje ter um perfil comercial? E como que ela alimenta? Como ela se relaciona com pessoas físicas que têm perfis físicos. Maravilha, vou até apresentar um dado aqui, tem uma, uma instituição de pesquisa, chama Nielsen, onde ela apresentou, Nela né? ela fez uma pesquisa e ela apresentou que 77% dos brasileiros procuram informações sobre aquilo que elas têm interesse de compra, então não é assim, o interesse ah, eu quero ver o filme e tal, não, é interesse de compra, aquilo que ela deseja consumir né? que ela deseja comprar 77% das pessoas priorizam a pesquisa na internet Pesquisa buscar a, a informação sobre aquele produto ou serviço dentro das redes sociais. Então, assim, a necessidade. É porque é lá que hoje o comportamento do usuário, né? E busca. É lá, é na rede social que as pessoas estão presentes. Não só buscando saber o que, que o primo está postando, uhum. o que, que para onde... A amiga foi e tudo, mas também, principalmente, buscando as soluções, né? Aquilo que ela deseja comprar, aquilo que ela deseja ter como serviço. Ela, ela deseja buscar essas informações e ela vai buscar justamente nas redes sociais. Ela vê a rede social como uma resposta de tudo isso, né? Des, dessa busca por, por produtos... Serviços. É, serviços, exatamente. exatamente. E ela acaba encontrando também uma prova social, né, Flávio? Do que, que ela, ela procura Ah, eu quero um serviço, deixa eu ver se isso é realmente bom Deixa eu ver quem já consumiu né? e, e a prova social Ela sempre vai estar Dentro do, do, da rede social do, Da empresa Ou da pessoa que oferece algum serviço Algum produto Ou deveria estar dentro de, da, da rede social tá? Vocês acham que comentários Ou volume de seguidores é prova social? É sim Um tipo de prova social mas a, a, gente vai, a gente pode até falar um pouco sobre isso é, aliás, seria até legal contar para nossa audiência, porque a gente fala aqui como se todo mundo soubesse <risos> o que, que é uma prova social. <risos> é o que é uma prova social, gente? Um depoimento, né, um vídeo de um cliente que consumiu, comprou um produto. Uh, fui na, na loja X de garrafa. Ah, eu comprei uma garrafa térmica e ela realmente é muito boa, é, a durabilidade do... De manter gelado ou quente é de 24 horas. Então ele vai lá, ele posta um videozinho falando que ele comprou essa garrafa na loja X e que pode confiar que realmente ela é, ela vai segurar. Isso é uma prova social. E quando as pessoas elas estão buscando por isso, elas vão ver esse vídeo. Essa garrafa nessa loja eu posso comprar, que, eu, que o cliente postou que realmente é verdade. Porque o vendedor da loja falando fica ainda um pouco, né? Ah, mas ele é o vendedor, ou ele é o dono. Agora, quando um cliente dá essa prova social, é diferente. Tem um peso maior. Isso, tem uma pesquisa que apontam que as pessoas, elas têm mais confiança em comprar um produto ou um serviço uh, com quem já passou por aquilo, com quem já consumiu aquele produto. É, do que uh, a própria marca, a própria empresa falando, né? É o, é o mesmo... Uh, o mesmo slogan de muitos tempos atrás de cada de cada nove nove denti de cada dez usuários de desculpa vamos lá ah, só continuar só continuar Bora lá de Bom, cada dez dentistas nove... e começa. de cada de cada dez dentistas nove indicam o produto dental então, olha, olha que autoridade nisso, né? Olha como não é a marca falando, mas sim uma autoridade. E a prova social se torna uma autoridade da marca. Legal. Sim. E é, é, é um gatilho, né? É um gatilho mental e é aquela velha história, você está andando procurando um restaurante, aí você vê duas opções. Um está super vazio, você vê que ninguém procura aquele restaurante... O outro está lotado. É natural, é uma resposta automática do seu cérebro preferir... Aquele restaurante que está lotado... Você vê que as pessoas já escolheram ele por algum motivo... Você pode até não saber qual... Mas só de você ver que a massa, né, que um número maior de pessoas está... É, optando por aquele local, você vai tender a, a, a, a, a ir por ele também. Exato. Entendi. Então, a gente pode falar hoje que para uma empresa... Ela sobreviver no mercado atual ele precisa da rede social? Exatamente, olha só, são 77% das pessoas. Não é assim, ah, não, é um número legal. Não, é 77%. A gente pode até dizer que se, a, se hoje a empresa ela não tem uma presença digital, ela não está nas redes sociais, ela não sabe utilizar né, o, o, a rede social de maneira que ela possa vender, ela está fora do jogo. Ela está fora do jogo. Nunca nenhum outro meio de comunicação até hoje conecta Tantas pessoas quanto as redes sociais, né, até nenhum outro veículo, nenhuma outra outro meio de comunicação, rádio, outdoor, jornal, televisão, nunca se conectaram tantas pessoas, assim como as redes sociais se conectam. E de forma tão assertiva. E de forma assertiva, exatamente. E trazendo dados, né, trazendo métricas, porque o, o empresário precisa disso. Ele precisa ver se isso funciona também, porque não é só fazer, não é só ter uma rede social, ele também precisa de métricas para avaliar se isso está funcionando, para ver onde ele pode mexer, para ver o que, que ele pode fazer. É, então, as redes sociais, elas trouxeram isso também, Ale, além de funcionar, elas têm as métricas, elas têm os números que possibilitam a otimização de tudo isso, a melhora dos conteúdos e tudo. Quando a gente fala de métrica, do que, que a gente está falando? Número de clique, número de view, o que, que são métricas dentro de uma rede social? E a gente poderia pegar, por exemplo, o Instagram como exemplo. Sim, maravilha. Vamos, vamos começar a falar sobre, sobre Instagram. Sim. Depois você me conta quais são as outras redes sociais, mas <risos> me conta, por exemplo... O Instagram, que hoje é um dos meios mais fortes de, de, de marketing que tem no mercado. Sim, ele é o mainstream. É. Qual é, quais são as métricas? Como que a gente pode usar as métricas do Instagram para poder realizar campanhas mais assertivas? Maravilha, maravilha. Eu acho que antes da gente falar sobre a questão das métricas, a gente pode dar um pequeno passo antes, uhum. é, porque a gente começou a falar sobre a questão dos fundamentos, né? o, o fundamento da, da rede a social. A gente está acabando com a pauta do Flávio, gente. <risos> <risos> é Flávio o assunto Laca é muito bom, né? O, é um... o Flávio fez uma pauta linda, a gente está acabando com a pauta é, dele. É um, é um assunto que que corre na veia, né? E a gente <risos> quer conteúdo. Não, sim, tá certo, mas a gente tá seguindo, a gente tá, a gente tá conseguindo manter aqui. Mas eu, aí, falando sobre essa questão do, do fundamento, é, porque as pessoas perguntam muito sobre essa questão do algoritmo, ah, porque o algoritmo muda? Hoje, é, o Reels, ele tá sendo mais badalado, e aí as pessoas vão pro Reels, aí daqui a pouco muda de novo, aí todo mundo fica meio que reclamando, né? Fica buscando, não, por porque, porque que muda tanto? O algoritmo, ele é visto como um vilão mas a verdade é que não, ele não é para ser um vilão é, Se você entende o fundamento, o, o, o que, que ele está buscando Você consegue é, entender e se posicionar de acordo com aquilo Você consegue usar aquela sabedoria, porque é uma sabedoria, né, o algoritmo é uma inteligência artificial, né, ele, você consegue usar isso ao seu favor, ao favor do seu negócio Então, entrando nessa questão do, do, do Instagram em si é, a gente pode fazer uma, uma certa comparação aqui em relação a, aos formatos que nós temos dentro do Instagram. É, e lembrando que o Flávio está pontuando isso, por quê? Porque quando a gente posta coisas no Instagram, o objetivo é que haja engajamento. E o que é engajamento? É o, o, o seu cliente ir lá, curtir a foto, comentar, para aquele seu conteúdo ganhar mais proporção, chegar a mais pessoas. Então, por isso que a gente usa as métricas, a gente, a gente usa algumas ferramentas dentro do próprio Instagram. Só que me parece, Flávio, que tem alguns conteúdos que engajam mais e outros engajam menos. Qual é, qual é o segredo para você ter um perfil engajado? Sim, perfeito. É a gente entender a, a, a exatamente essa dinâmica de cada um dos formatos. O, a gente pode comparar o formato do, do, de cada post, né, de cada que tem dentro do Instagram, com o ciclo do produto. Né, o ciclo do produto de uma empresa. Né, a gente tem ali basicamente as, as quatro fases. Né, a introdução que é quando ele der uma dúvida é... e logo depois o crescimento, aquilo começa a entrar no mainstream, começa a fazer sentido para as pessoas, as pessoas começam a falar mais sobre aquilo. Depois ele entra na maturidade, que é o auge da, da, da, daquele produto e depois a parte do declínio. Isso. Todo a gente... produto tem o ciclo de vida dele, tem né? Tem esse ciclo de Onde vida. Onde você começa apostando nele, ele se torna uma possibilidade atraente, a fase de maturidade e depois ele morre. Exatamente. E os formatos dentro da rede social acontece a mesma coisa. O formato, aí no caso, o que é o formato, né, Flávio? Eu tô falando do Reels, eu tô falando do feed, né? Do carrossel, dos stories. Cada um desses meios que você consegue utilizar para postar, né para compartilhar informação, é um produto da rede social. Exatamente. E cada um desses produtos vai ter também o seu ciclo. Então hoje a gente vive um, um crescimento do Reels e antigamente a gente tinha, por exemplo, o crescimento do carrossel. Antes o carrossel era o principal formato. E aí, a, a gente não tem que se apegar ao formato em si, e sim ao fundamento. Qual que é o fundamento? O fundamento é a retenção. Porque número de usuários nós já temos, a, quer dizer, as redes sociais já possuem, né? O que a briga delas, a função do algoritmo é manter essas pessoas lá dentro. As pessoas estando atentas, né? Porque como que a, a rede social ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro pelos anúncios. Então, ela precisa que as pessoas fiquem dentro da rede social para que elas visualizem esses anúncios para que as empresas possam anunciar e, e poder fazer vendas, né? poder fazer ali o funil de vendas dentro da rede social. E aí a, o objetivo do algoritmo é justamente esse, é manter as pessoas dentro da, da rede social, aumentar e, a retenção. É, e um, um ponto importante também é que sempre sempre uh, o Google, o Meta, eles sempre pensam na, no que é relevante para o usuário. Né? Então, ele, a, a definição e o algoritmo trabalham a favor disso, também sempre pensando no que, que é relevante para o usuário. Então, não basta simplesmente, que é sempre uma dúvida que as pessoas perguntam, ah, Flávio, mas qual que então é o melhor formato a ser usado? Né? Não existe um melhor formato, né? existe o que, que é mais relevante para o seu usuário. Exatamente isso, que aí a gente começa a responder essa pergunta sobre a questão do engajamento. Como que eu consigo desenvolver um engajamento? A, a, a premissa, ela nasce sobre o público. Você, o, o seu nível de conhecimento do público é que ele determina como que você constrói aquele seu conteúdo. E aí, o, o ponto importante, né, falando sobre a questão dos formatos, é que por mais que hoje o Reels ele seja um formato que esteja crescendo, e aí, a gente pode até falar depois um pouco sobre a questão do TikTok, porque isso vem para uma concorrência, né? O, o, esse novo produto, né? Esse novo formato dentro do Instagram, ele veio graças ao TikTok. Graças a uma tendência que hoje as pessoas estão consumindo cada vez vídeos mais curtos. Isso. Na verdade, os produtos, seja de qualquer empresa e da meta, não vai ser diferente, né? É, o produto, ele nasce morre ou são lançados novos produtos conforme o comportamento do consumidor muda. Isso. Então, se o comportamento do consumidor muda, você tem que ter um produto aderente à nova necessidade do consumidor. Sim. Exatamente. Isso. Exatamente Não isso. adianta a gente insistir num produto que o consumidor não vai consumir. Ele não vai ali e a pessoa fica insistindo, ela fica insistindo. Então, a gente tem que ir atrás de uma coisa que é vai que... funcionar. Que, o cons... que vai ter a audiência necessária para que... Para que ele e... seja consumido. E essa questão das métricas que estávamos comentando agora há pouco, ela é até muito interessante. Porque até pouco tempo, nós estávamos analisando as métricas do Instagram da We Believe, do Instagram do Conrado Adolfo. Quem não segue o Conrado, segue lá, arroba Conrado Adolfo. E a gente identificou... E a We Believe também, a We né? Believe também, <risos> a We Believe também, arroba We Believe. E nós identificamos um baixo engajamento de repente, né, Flávio? De repente, a gente começou a postar os conteúdos... A gente é sempre muito antenado E de repente a gente percebeu que diminuiu o engajamento Exatamente, exatamente isso é Porque antes era muito claro assim, na, na nossa análise de métricas né, Porque nós temos uma, um posicionamento muito forte para vendas é, é até uma, uma, uma grande bandeira né, nossa, né, da We Believe, do Conrado Que a gente não trabalha para o Instagram E sim a gente trabalha para a empresa A gente trabalha para o negócio E a gente inclusive ensina os nossos clientes a fazerem o mesmo então, a gente sempre teve uma performance muito grande em relação a vendas, a gente sempre vendeu muito no Instagram, porque a gente tinha o formato, né? o nosso produto era o carrossel. O carrossel sempre foi muito forte para a gente. Sempre foi muito relevante, Muito né? relevante, não para a gente ter é, curtidas, e sim vendas. A gente vendia muito através dos carrosséis. Uhum. E aí, a gente veio observando desde o início do ano para cá, a, a, a, a mídia em si já falava sobre o crescimento do Reels, mas a gente ainda não sentia isso nos números, nas métricas. Mas a gente começou a observar justamente isso. O carrossel passando a ser cada vez menos entregue, ou seja, entrando na fase do declínio. Começando a, a ser cada vez menos entregue, principalmente para as pessoas compradoras, né, que, que seguem o nosso perfil. E, e a gente começou a observar que os Reels, os vídeos curtos, passavam a receber, é, é, a, a, passavam a chegar para essas pessoas. Ter mais notoriedade, né? Tem mais notoriedade, exatamente. Mas ainda assim que a gente tenha tido essa mudança em relação hoje, o Reels está se tornando o nosso principal veículo né, de vendas, é, de conteúdos que vão fazer, vão promover levantadas de mão, né? Que a gente fala que a pessoa vê lá aquele conteúdo E ela manifesta o interesse Ela fala assim, opa, quero saber mais sobre isso E ali no Instagram, a gente tinha o carrossel E isso passou a ser o, o Reels Então, por mais que isso aconteça Os outros formatos, eles também têm relevância e aí eu vou trazer uma informação aqui, né? Como que eu posso dividir? Que aí respondendo e fechando a sua pergunta, né? De como ter um perfil que gera o um engajamento e principalmente gere vendas. Basicamente, você pode enxergar esses produtos que hoje estão dentro do Instagram da seguinte maneira: o Reels ele foi construído para você chegar a novas pessoas, para você alcançar novos seguidores. Ele também chega à sua própria audiência, mas ele foi feito, ele foi moldado para ele ir além, para ele ir para mais novas, é, alcançar novas pessoas e trazer novos seguidores. Então, o Reels, ele, se a gente fala sobre a jornada né, do, do, do consumidor, ele está ali no, no topo do funil. E, ou seja, você traz temas mais abertos, temas mais amplos, que vão atrair essas pessoas. E aí, a gente entra no, no, no outro produto, né, o outro formato, que é o formato do Feed que aí você tem as fotos e você tem, por exemplo, o carrossel. Esse formato, esse produto, ele é mais direcionado para as pessoas que já estão te seguindo e já são pessoas um pouco mais ali por dentro da sua solução, daquilo que você vende, do que, que você fala. Então, são pessoas que já deram um passo, ou seja, já estão chegando ali no meio do funil. Então, dentro desse formato do feed, né, do carrossel, você já consegue, por exemplo, fazer uma chamada para a ação ação, né, que é você... Pegar a pessoa e falar assim, olha, você gostaria de saber mais sobre isso? Então, vá lá no link da bio, me manda uma mensagem no direct. Você já consegue jogar ali uma semente que se a pessoa tiver já no nível de interesse é, grande dentro da, daquele conteúdo, que, quando ela estiver vendo aquele conteúdo, ela já consegue tomar ali aquela ação. E a gente entra no próximo produto, que é os stories. Se vocês observarem, o, o, geralmente o, o post né, no, no feed, ele alcança mais pessoas do que o stories. O Stories sempre tem um alcance um pouco menor do que os outros formatos, que eu falei até então, tanto o Reels quanto no Feed. Uhum. E por que, que isso acontece? Porque o, o Stories, ele é feito para as pessoas que estão ainda mais engajadas. São as pessoas que acompanham você já há mais tempo, são as pessoas que já, é, já curtiam vários dos seus conteúdos. Então, os Stories, ele tem essa pegada mais próxima. Por isso que as pessoas gostam de falar que os stories é para você mostrar bastidores, para você mostrar o que, que você... É, um, pouco, um pouco mais ali do, da sua particularidade. Então, os stories, ele justamente, ele tem esse objetivo de chegar às pessoas mais engajadas que você tem no seu perfil. Muito bom. E diante dessa informação o Flávio, então fica mais fácil eu entender até mesmo qual tipo de conteúdo que eu vou usar em qual posicionamento, por exemplo então se eu tenho ah, a jornada do cliente pensando que lá no topo do funil é um público mais frio que talvez ainda não me conhece e eu preciso usar o Reels para atingir um número maior considerando que esse público ainda não me conhece, eu não vou fazer um, um conteúdo com uma chamada para uma para uma chamada de venda. Eu vou fazer uma parte de atração primeiro, para depois sim eu, eu ter um, uma jornada de engajamento também até esse, essa, esse, esse usuário, esse seguidor... Uh, ter mais engajamento e aí sim eu conseguir aquecê-lo para que eu consiga realmente, que ele tome uma ação, que eu consiga uma conversão através dele. Exatamente, é desenvolver o um relacionamento. Isso. É aquilo que a gente falou no início, né? É, é usar de fato ali, porque as pessoas estão na rede social para buscar entretenimento e informação. Então, ou seja, os nossos conteúdos, eles têm sempre que ter essa, essa, esse viés de infotretenimento. Ele tem uma parte de entretenimento é e aqui entretenimento eu não falo só diversão, né, a dancinha. Não, o entretenimento é simplesmente a pessoa estar ali consumindo informação. Então, por exemplo, no perfil do conrado a gente posta muitos conteúdos informativos que ensinam de fato a pessoa a determinado ponto ali do processo e ela vai estar ali buscando aprender, ela vai estar ali buscando desenvolver o conhecimento e ao mesmo tempo que ela desenvolve esse conhecimento dentro do perfil do conrado é desenvolvido também a autoridade que o conrado tem para essa pessoa. Sim. Uhum. A proximidade, conexão. Em um determinado momento, essa pessoa ela já está engajada, ela já conhece, ela já sabe por que, que o processo de vendas é importante para ela, Por que que ter um script de vendas é importante. Né? Todos os temas que a gente fala, a partir do momento que ela toma-se consciência, né? A gente, o Isso. Conrado mesmo usa uma frase, né? Que o consumidor-comprador é o consumidor informado. Né? Ao contrário, o né? consumidor informado é consumidor-comprador. Isso. E a gente vai informar esse consumidor justamente através das redes sociais. Então, se a gente passa para jogar aqui uma estratégia de forma ampla, o Reels, você faz uma abordagem de curiosidade, faz uma abordagem um pouco mais ampla, não especificamente falando sobre produto, e sim sobre aquilo que ela deseja, sobre aquilo que ela está buscando informação. E aí, depois, no, no formato de carrossel, no formato de uma foto, você dá um nível maior de profundidade. Você não vai falar só sobre aquilo que ela deseja, mas você vai explicar, por exemplo, o mecanismo. O porquê que aquilo funciona, como funciona, o que, que é importante dentro daquilo. E aí depois nos stories, que é ainda um pouco mais próximo, você já tem uma liberdade maior para fazer uma chamada. Isso já até mesmo dentro do próprio carrossel, dentro do próprio... E no Stories sentido. faz sentido você ter um storytelling ali? Você estabeleceu ou não? É livre? Sim, faz vontade. muito sentido sim, inclusive. Inclusive tem até um ponto interessante para falar sobre a questão dos Stories. Porque é, tem, tem alguns perfis que trabalham aquele tanto, né? Você entra lá no perfil, tem lá Vários aqueles, pontinhos, vários né? pontinhos e tudo, exatamente. E aí a gente... Quando a gente entende o fundamento, a gente consegue tomar decisões mais estratégicas a respeito do próprio conteúdo em si. Porque se o fundamento é manter a retenção, e aí se a pessoa ela entra e ela vê aquela quantidade gigantesca de stories, uhum. a chance dela chegar até o final do seu último stories é muito baixa. Isso é observado nos números. Quando você passa de cinco stories, a partir do quinto stories, as pessoas não ele vão. começa a, per, a se perder, né? O Nossa, nível de audiência gente, mas Eu, eu mesmo olhando stories, quando começa a ter muito, você vai apertando, é. apertando, apertando. Mas não, não tem, não tem fim. <risos> Outro. Exatamente. <risos> Já. Exatamente. Já vai. Passa para frente. Pula. Exatamente. E o algoritmo ele lê todo esse comportamento. É. Exato. Ele lê absolutamente tudo. É uma coisa que assim, as pessoas falam: Nossa, que medo, né? <risos> mas é verdade. É... Toda a, a ação que é, é possível você tomar dentro da rede social, o algoritmo ele lê aquilo para ele interpretar o seu nível de interesse naquele assunto. Exatamente. E é o ponto que a gente trouxe. né Então, a, a, as marcas, quando, quando elas vão e us, usam isso como uma estratégia. Então, por exemplo, se o algoritmo identifica que é uma pessoa só clicadora ou curtidora, ela não toma uma ação específica. Uh, quando a gente traz isso né, para o uh, pro tráfego pago, uh, esses, e, e, esses comportamentos que essas pessoas têm é, o, o, a ferramenta ela vai de encontro com isso. Ela, não Então essa pessoa tem uma característica de, de engajamento melhor, não então é, é relevante para ela, porque a pessoa mesmo mostra, Uh, com o comportamento dela o que, Quais são as preferências dela E como ela se comporta dentro das redes sociais Gente, Exatamente. conta aqui pra mim Como que é com os nossos clientes Todos eles têm habilidade de uso de rede social Todos eles conseguem usar o Instagram De forma adequada para poder divulgar seus produtos e serviços Como que funciona isso com os clientes Sim. Com o PME Que tá lá na ponta, né Vamos levar um pouquinho para nossa audiência Um pouquinho das dificuldades que acontecem no dia a dia é, eu senti muito, quando eu entrei né, na We believe que tive bastante contato com essa questão do, das redes sociais, é, que os clientes eles se sentiam um pouco é, perdidos, às vezes, de como fazer, por que fazer dessa forma. É, ah, mas por que, que eu não posso deixar meu endereço ali? Por que, que eu não posso deixar meu telefone na bio? É, então, assim, e aí a gente colocando... Aos poucos e mostrando a estratégia que tem por trás, que não é simplesmente uma rede social, que é para ele fazer vendas ali também, que aquilo ali é a, é a loja dele virtual, vamos dizer assim, né? É o produto dele de uma forma que muitas pessoas vão ver. Então, eu sinto hoje de todos os clientes que, que, eu, já, que eu já fiz, que eu já analisei, que eu já passei por eles, que eles usam a rede social de uma forma mais estratégica. Então, estratégica no, na descrição de bio, nos conteúdos que eles fazem. É, os destaques, nos destaques ali, Os né? destaques, os destaques também são muito importantes. Porque eu, eu via muito, muitos destaques. Uma quantidade absurda que também entra nessa questão dos stories que tinha aquele monte, né? Que tem aquele monte de pontinho, aquele monte de destaque. E é uma coisa desnecessária. É, a gente fala de quatro, cinco no máximo é, que vão ser mais relevantes que são as provas sociais, é, se é uma loja que há ah, novidades, destaques que são relevantes. Coisas que, vai fazer, que vão fazer o, o não cliente, a pessoa que está procurando algo, produto, serviço, entrar, olhar, ah, isso aqui me interessa, então vou olhar, ah, legal, bacana, pessoas estão falando, o produto é bom... E ela vai... Então, você está me dizendo que além que, que, que o PME, né, que o empresário, o dono de empresa, ele entende que existe a necessidade do uso da rede social, mas ele não compreende direito as ferramentas da rede social e nem para que usar elas para atingir o público. Sim, alguns não entendem. Hoje, a, o nosso público, ele já entende que é realmente extremamente necessário e relevante. O nosso público ele entende. Isso e são alguns detalhes que fazem toda a diferença, né? Então às vezes até uh, até inconscientemente o, o, os nossos clientes, quando a gente mostra para ele, quando a gente traz a estratégia né, de algo simples, por exemplo, a foto do perfil. Né? É uma foto que não consigo ler direito, pensa, o Conrado fala muito sobre isso, né? então a, a gente está olhando o perfil pela tela do celular, que já é pequena, né? então uma foto do perfil que não traz clareza o que, que é o negócio da pessoa, ou a marca, ou o profissional em si... Uh, e quando a gente muda isso, né, e aí nós temos métricas de quanto isso é relevante, de quanto isso uh, traz, traz resultados, né, uma simples foto do perfil, isso pode mudar tudo. Né? Assim, assim como, por exemplo, uh, textos enormes na parte da descrição, não, vamos colocar um texto mais estratégico, uma autoridade, uh, na, aproveitar esse espaço, né, porque a gente aproveita espaços dentro da rede social, uh, falando no Instagram propriamente dito, né, uh, ao invés de eu levar para um, um Linktree, vou levar direto para a pessoa me chamar no WhatsApp, Todos esses pequenos detalhes, eles fazem, é, fazem sentido e fazem diferença uh, no final e fazem parte da estratégia também. Estratégia Sim. de venda, de né? De venda. Eu, é, porque... uh, uh, uh, né? eu gosto deixar algo otimizado para aquilo. Eu gosto de falar que a, a, o Instagram, né, a rede social, ele é uma loja. É a sua segunda loja. Se você tem, né, por Hoje... mais que você tenha ali uma loja física, ele é uma loja. E aí, se a gente... É, Traz o ponto de semelhança e comparação Assim como uma pessoa que entra numa loja E de repente não vê uma pessoa atender ela Ela procura, não encontra aquilo que ela Tá procurando ali, ela vai embora E de repente ela fica um minuto só dentro da, da, da, da loja, né, do espaço físico No Instagram também ocorre a mesma coisa Se a pessoa, ela entra no seu perfil E logo de cara ali, no primeiro Segundo, ela já não entende o que É o seu perfil, o que você vende, se você atende A cidade, a região onde ela está Ela vai embora e é muito rápido, né? O comportamento do usuário dentro ali do Instagram é muito rápido. E tá cada dia mais rápido. Já tá dizia acelerado. uma frase... Não, essa eu quero fazer olhando para lá. <risos> Já dizia uma frase, a primeira impressão é a que fica. <risos> São três <risos> segundos para você formar uma Isso. opinião a respeito de algo. Exatamente. Exatamente. Exatamente. E aí entra muito, muito importante que a foto do perfil seja uma foto muito simples... Até mesmo para a gente trazer, a gente pode até trazer essa temática sobre a questão da lembrança de marca. A pessoa e eu ia te perguntar era... sobre isso, Sim. tá? Como que fala sobre lembrança de marca, intenção de compra. Sim. Porque, no fim, usar a rede social tem o objetivo de venda, de aumentar faturamento. Exatamente. É, organizar a bio, organizar o conteúdo, olhar a métrica, tem o objetivo de venda, né? Exatamente. Então, como que a gente faz isso? A lembrança de marca, a intenção de compra, como que se constrói isso dentro de uma rede social? Perfeito. Aqui, vamos lembrar que a gente está usando como exemplo o uso do Instagram. Isso, exatamente. É... O, o, o ponto de raciocínio é sempre a gente manter a via o mais limpa possível, né? a, a, a, o, o mais fácil de se trafegar. O que, que é essa via, Flávio? O ponto do, do seu consumidor, né? aquele que está ali como seu seguidor, ele conhecer o seu perfil, ele entender da sua proposta, entender do seu posicionamento, entender do seu produto e ele manifestar o interesse de compra e comprar, né? e chegar, ou seja, passar por esse caminho. Enquanto ele passa por esse caminho e aí a rede social ela vira esse meio, né? ela vira essa forma de condução, Quanto mais livre, quanto mais fácil essa passagem for, melhor é Então, quando a gente pensa em otimização de um perfil Na foto do perfil, no que está escrito ali na bio É justamente pavimentar, é facilitar essa condução Isso. Não pode trazer confusão Quando a gente entra, a gente vê diversos destaques Diferentes ou, ou, ou com temas diferentes e tudo, são vários O que causa ali? Confusão Muitos pessoa... produtos no link da bio... Exato, exatamente. É uma foto que ela não consegue salvar na, na memória dela rapidamente. Mas por que, Flávio, é importante que a pessoa memorize a minha foto do perfil? Porque ela, por mais que ela visite o seu perfil hoje, né? E veja lá uma postagem, ó, oh, que interessante isso aqui e tal, mas eu tô corrido aqui, vou ver outra coisa, olha isso aqui depois. Quando ela entrar novamente no, no perfil, né, no, no, abriu o Instagram dela... Vai, ela vai ver outras postagens de outras páginas, de outros conteúdos, de familiares, de amigos. E o seu, o seu conteúdo vai estar ali competindo entre esses posts. Então, é importante que quando a, a, ela estiver passando ali no feed, né, na, ali na timeline, e chegar uma postagem sua, ela consiga identificar rapidamente de quem é aquele post. Legal. A memória Exatamente. da marca, né, Flávio? Exatamente. Eu bato o olho e eu, e eu tenho uma memória falo nossa, eu lembro disso aqui. Eu já vi essa marca. Né? Então, a pessoa já... Ela lembra que ela gostou, ela lembra que ela entrou. E a chance dela entrar ali de novo é maior. Exatamente isso que você falou, Flávio. Eu gosto muito de falar assim... Que os nossos competidores... Né, o, o, a gente não está competindo com... Outras pessoas do nosso segmento uhum. A gente compete com o post de cima e com o post de baixo Sim. Né? Com o post antes e com o post depois né? Exatamente isso E aí quando a gente pensa agora Falando sobre essa questão da, da, da lembrança de marca aí A gente entraria no seguinte Quanto mais eu conseguir aparecer Para esse meu usuário Esse meu é, potencial cliente Melhor é Porque mais oportunidades você tem de puxar essa pessoa para você né? De trazer essa pessoa ao seu interesse então, e aí a gente entra na questão de número de publicações. Porque se você publica é, uma vez na semana, publica um dia, publica outra, depois passa dois dias sem publicar, sem ter uma frequência. As uhum. redes sociais são construídas por frequência. O algoritmo, ele não está lá só para ler o comportamento do usuário que está ali consumindo o conteúdo, mas ele também lê o seu comportamento como produtor de conteúdo. Exatamente. Ele vê que o seu perfil é um perfil comercial, se você tem uma loja, se você tem um restaurante, uma clínica. Ele vai entender, ele vai ler o seu, o seu comportamento. Se você publica um dia e depois passa dois dias sem publicar, se você não mantém uma regularidade, ele vai punir você porque você não está sendo regular. Você não está cumprindo com o objetivo dele, que é manter ajudá-lo a manter esse usuário dentro, do, do, do, do, dentro da rede social. Então, a gente entra nessa temática frequência e aí a gente pode, pode se perguntar, mas Flávio, qual é a frequência ideal? Né? Qual, qual, qual a quantidade de posts que eu faço? É o máximo? Quanto mais eu conseguir, melhor? A verdade é que não. Existe um conceito, até mesmo dentro da, da rede social, que chama canibalismo, né? Uhum. Que é quando você posta muitos conteúdos, um começa a competir com o outro. Então, existe ali uma certa é, frequência que é ideal. Eu gosto de falar que o mais ideal é aquilo que você consegue. Se hoje, né? Se você tem uma pequena Desde empresa, que você consiga fazer com frequência e consistência. Exatamente. Você isso. consiga manter aquela consistência. Flávio, hoje eu consigo postar um post por dia. É a minha capacidade. Excelente. E tudo Trabalhe bem. Trabalhe com isso. Trabalhe com um post por dia e mantenha essa consistência. Porque o algoritmo vai entender que essa, esse é o seu padrão e ele vai trabalhar ao seu favor de acordo com o seu padrão. Mas é necessário ter um padrão. Ou seja, o empresário não precisa morar dentro do Instagram. Exatamente. Se ele tiver um modelo onde ele consiga manter aquela consistência, vai funcionar. Exatamente isso. Porque o algoritmo entende qual é o comportamento dele e aí, a partir disso, ele passa a favorecer. Se você é uma pessoa que não consegue publicar um número maior, por exemplo, igual a gente deu o exemplo agora de um post por dia, você vai alcançar um número menor de pessoas. Só que o algoritmo, ele vai tender a, a mostrar a sua publicação para as pessoas mais relevantes, para as pessoas que o seu conteúdo é mais relevante. Legal. Exatamente. Ou seja, ele tende a melhorar a eficiência daquele post, porque você não posta tanto. Então, ele melhora a eficiência daquele post para que você também tenha o mesmo resultado de um outro perfil que posta um pouco mais. E aí ele abre também um pouco mais a, o alcance né, da, da, daquelas publicações. Trazendo uma analogia da, da loja que o, que o Flávio falou, é como se fosse uma loja. Não basta a gente deixar as portas da nossa loja aberta. Né? É, é preciso atrair com algo. Né? É preciso divulgar algo para que as pessoas venham até mim. Perfeito. Perfeitamente, e aí tem até, eu falei sobre a instituição, a Nielsen, né? ela também publicou uma pesquisa Onde ela falou sobre, ela associou essa questão da, da, da lembrança de, de marca né? com a questão de número de publicações uhum. E aí se, como que você calcula a sua própria frequência, como que está a sua frequência de, de vezes que os seus seguidores As pessoas que estão te acompanhando visualizam o um post seu e aí, você tem um cálculo que é muito simples, que você vai lá no seu aplicativo, né? O próprio Instagram, ele te dá essa métrica. Você é, vai no número de impressões. Então, você pega aquele número aqui. de... Olha aqui, Olha lá. É, é, tem que eu fazer isso aqui. <risos> você olha o seu número de impressões e divide pelo número de pessoas alcançadas. Onde que tem isso, Flávio? Isso eu tenho a frequência, né? Onde Exatamente. Que tem isso? Você precisa ir no Insights do seu perfil. Aí você acessa a parte do Insights, que é ali onde ele vai mostrar para você quantidade de novos seguidores que você teve, é, quantidade de pessoas que estão alcan... ah, é, que foram ah, tá alcançadas. De... Olha, gente, está dentro do painel profissional para quem tem conta comercial. Você clica Exato. lá no painel profissional e tem os Insights de perfil. Aí a gente olha a quantidade de insights de, e divide... De, de impressões. Você pega com o número de impressões e divide pelo número de pessoas alcançadas. Isso. Ó, é... Dá uma olhada aqui, vê. Só é, para a gente falar exatamente os termos que o Instagram está usando. Isso. É, só para a gente entender um pouquinho mais sobre essas métricas, né? Que é... é as impressões é, são as contas alcançadas? Aqui, ó. Você vem... É, logo depois que você vem, aí você abre na, em contas alcançadas, justamente. E aí ele vai abrir... O... Esse é o número a de, contas de contas alcançadas. quantidade de contas alcançadas. E quando você vai um pouco mais para baixo, você consegue visualizar impressões. Legal, eu alcancei mais contas do que a quantidade de seguidores. Nossa, o seu conteúdo está relevante, hein? Renata. <risos> muito bom, muito bom, exatamente. Ó, só falando um pouquinho dessa métrica para quem nos está assistindo... É, lembrando que número, a diferença entre número de impressões ou, ou impressões, essa métrica impressões e alcance, alcance é sempre o número de pessoas que, que eu alcancei realmente e o número de impressões é quantas vezes o meu anúncio ou o meu conteúdo apareceu para uma pessoa. Por exemplo, eu, Danilo, eu vi o anúncio do Flávio de manhã à tarde e à noite. Ele contabilizou três impressões e um alcance. Três Sim. impressões e um alcance. Tá, mas qual que seria um número legal? Porque hoje a gente sabe que o Instagram não está entregando organicamente mais. Sim, o volume exatamente. de entrega orgânica do, Instra do Instagram está muito baixo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É, como que a gente faz o Instagram entregar mais orgânico, se não tem como fazer isso? Ou como que a gente coloca dinheiro ali no Instagram para poder é, é, engajar ou alavancar algum tipo de publicação? Perfeitamente. É, você consegue sim aumentar o, o seu número de alcance, você fazer o, o seu post, né, a sua publicação chega ao número maior de pessoas e você consegue fazer isso aumentando ali o, o engajamento, aumentando o, o, a, a relevância que aquele conteúdo tem para a, a, as pessoas né, que estão ali acompanhando. E o número de frequência que é interessante, né, que principalmente essa, essa Nielsen chegou ao número é, de pesquisa, é que é a, essa frequência, quando você divide né, impressões por número de pessoas alcançadas, esse número ideal é que seja entre 5 a 9. Exatamente Esse é o número de vezes 5 a 9 o 5 a 9 O número de cinco frequência, de frequência. Tá. O seu resultado precisa ficar ali entre 5 e 9 tá. E o que, que isso significa na prática? Significa que as pessoas que estão seguindo o seu perfil Em um período, por exemplo, de 30 dias Elas vão visualizar algum post seu pelo menos 5 vezes Isso e, e é interessante porque aí a gente entra nessa temática né Quando você posta o um, um post lá no Instagram Ele não chega para todos os seguidores e muito menos ele vai chegar para todas as pessoas que estão engajadas. Não chega. E porque... Entrega orgânica hoje em dia, gente, ela está é muito, muito baixa. baixa. E isso acontece por quê? Porque é a forma como a, a, a rede social ganha dinheiro. Exatamente. Ela precisa limitar o alcance orgânico para incentivar que as pessoas, já que você quer que a sua mensagem chegue a mais pessoas, então você precisa investir em tráfego pago. Você precisa contratar, né, ou no caso aqui o Instagram, para que ele impulsione, para que esse post chegue a mais pessoas, né? E existe toda uma estratégia para se utilizar o tráfego pago, né, onde você consegue escolher de fato o público e tudo mais. Então ele vai, não, é, você consegue aumentar sim o engajamento, mas existe um limite, existe um ponto onde ele vai falar assim, meu amiguinho, tudo bem, você está indo bem, mas fica aqui. É que é. eu não vou entregar mais que isso, sim. não, para você Exato, ter é. um, um alcance maior, você vai ter que Colocar Exato, dinheiro aqui é no Instagram. Exato. Exato. E tá tudo bem. Né? As pessoas falam, nossa, o, o Instagram é um vilão. Não, ele não é não. um vilão. Ele é o um negócio é... dele. A gente precisa entender que é o um modelo de negócios dele. E até muito... Né, é uma coisa positiva que ele faça isso. Porque quando você entra na parte de tráfego, né, de tráfego pago, de você anunciar, não é simples. Não é simplesmente você colocar dinheiro lá. A, a, a, existe uma maior chance de que você simplesmente torre dinheiro. Você precisa aprender a fazer isso. E aí... É, você entra no, no jogo, né? O jogo dos meninos e o jogo da, das Sim. pessoas grandes, né? Porque a maior parte do, do, da, da, das empresas, do mercado Não estuda isso Não, não tenta aprender sobre isso E se você, né, no caso, está aqui assistindo esse conteúdo Está buscando conhecimento sobre isso Você já está um passo além Então isso é um ponto positivo para você né? que, Porque você vai conseguir se diferenciar Porque como a maior parte do mercado não faz isso E você passa a fazer Você se distancia muito deles é uma coisa que o Conrado fala, né, que você vai fazer sorrindo, o que os seus concorrentes não fazem nem chorando. chorando exatamente. exatamente. Então, quanto mais o Instagram limita o alcance orgânico e mais é, tende a, a fazer com que o jogo aconteça através do tráfego pago, melhor é. Ele profissionaliza o jogo. Ele profissionaliza todo o mercado, exatamente. Ou seja, ele aumenta as chances de quem sabe utilizar a ferramenta. De quem sabe fazer, quem sabe é, trabalhar com... Eu invisto R$10 aqui e no final do processo eu retiro um, um número maior do que aquele valor que eu investi. Que né? é o ROAS, né? Exatamente. Qual é o valor? Quanto retorna para cada um real investido? Exatamente isso. Então, assim, você consegue aumentar, sim, o, o seu alcance. Como, Flávio? Através de estratégias, por exemplo, é, a... a que é aquilo que eu falei sobre os fundamentos, né? Quando a gente entende os fundamentos, a gente consegue entender o que, o que precisamos fazer para que o, a gente tenha o um maior alcance. As pessoas estão nas redes sociais para discutir. É, eu gosto de falar que você tem a parte ali do conteúdo, que pode ser um vídeo, pode ser uma foto, um carrossel, que é aquilo que está ali no, no, no, na primeira instância, e você tem a parte dos comentários. Existem usuários que entram no Instagram não para ver o que está lá no carrossel, para ver o vídeo, e sim para ler o comentários. Existem pessoas que só leem comentários. Uhum. Ela quer ver o que, que as pessoas estão falando a respeito daqui. É verdade. Elas, elas entram, elas veem mais ou menos o que, que é aquilo Sim. ali, Sim. já vai lá para os comentários, ela fica respondendo as pessoas. É, tem pessoas que gostam de comentar, ser o primeiro a comentar, para que o comentário dela seja curtido e tudo mais. Então, existe uma segunda rede social, né, dentro do próprio, <risos> da própria rede social, que é sobre a parte dos comentários. Então, uma estratégia é todo post que você faz, você promover alguma discussão. Você fazer perguntas. Porque quando você pergunta, você dá a, a, a oportunidade né, do, do seu usuário, né, do, do seu seguidor ali, da pessoa que está te acompanhando, expressar a opinião dela. E as pessoas gostam de falar sobre aquilo que elas acham. E elas estão nas redes sociais justamente para isso, para expressar. né? Perfeito. Então, quando você dá essa oportunidade, através de comentários, quando você pergunta... igual, Por exemplo, se você pode abrir um perfil, uma, um, um post aqui do Conrado, um Reels... Que, é, você vai ver lá que Geralmente quando a pessoa faz algum comentário Eu respondo o comentário dela perguntando uma outra coisa Exatamente Porque eu quero que ela veja aquilo e responda Que ela interaja que ela... E aí quando você promove essa ação Promove mais comentários Aquele comentário né é uma ação de engajamento Então o Instagram, o algoritmo do Instagram Entende ter... que é relevante Interpreta né Interpreta que aquele conteúdo é mais relevante Ele tende a entregar aquilo para um pouco mais de pessoas né? Exatamente Não quer dizer que... Eu falo assim, que, a, que a, de todos os meios de comunicação, né, voltando um pouquinho nos princípios do meio de comunicação também, as redes sociais, ela dá, dá essa oportunidade. Né? Antigamente, eu era só passivo do conteúdo, eu não conseguia ser ativo do conteúdo. Uhum. Né? Hoje, não. eu consigo Hoje, eu consigo interagir com o conteúdo. Né? Por exemplo, se a gente traz isso lá nos meios de comunicação, lá atrás, uma televisão. Eu era passivo aquele conteúdo, mas eu não conseguia participar ativamente daquilo. Hoje, não. As redes sociais te dão essa, essa, uh, esse dinamismo, né? De, de fazer parte também do conteúdo. Não simplesmente como passivo em assistir aquilo, mas eu consigo é, ser parte daquilo também com o meu comentário, com a minha expressão, com a minha opinião. Uhum, perfeito. Sim, perfeito. E falando de tráfego orgânico, de entrega orgânica, acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre o TikTok. Sim, é verdade. Que é um concorrente hoje, tá batendo de frente com o Instagram. E é a rede social que fez o Instagram mudar o posicionamento deles, de entregar Sim. mais vídeo, entregar mais, mais conteúdo voltado para vídeo. Sim. E a gente sabe que hoje o, o, o TikTok, não o Instagram não, o TikTok entrega muito mais conteúdo orgânico hoje. Conta para mim um pouquinho sobre como que tá o TikTok pro mercado, como que os clientes estão vendo o uso do TikTok, porque o TikTok tem que ter a habilidade de gravar vídeo, né? Não, não basta ter apenas um carrossel, apenas um conteúdo estático. Conta, conta aqui para mim um pouquinho sobre como vamos. que funciona essa questão orgânica no TikTok. Vamos, vamos falar sobre a questão do TikTok. É, existe até um termo, né, que tá se tornando popular, que é a TikTokification. Tiktokification, a ou dancinha, seja... A dancinha, não precisa ser a dancinha, <risos> tá, gente? Exatamente. Tiktok não é sinônimo de dancinha. Sim, exatamente. Tem como usar estratégico, okay. né, o Tiktok, né? E usem <risos> estrategicamente. <Isso. risos> o Tiktokification é justamente essa popularização dos vídeos curtos que o Tiktok, o TikTok trouxe com uma maestria muito grande. É... E uma coisa muito interessante, né, da de gente uh, definir assim o Tiktok. O Tiktok, ele não é uma rede social. Não. Não é uma rede social. Como que que rupe os tambores. <risos> ele não é uma rede social. Por quê? Como assim, né, Flávio? A rede social, qual que é o conceito, né? Você. E isso sempre foi uma coisa muito popular dentro do marketing digital, que é você crescer uma lista, crescer o número de seguidores. O Instagram sempre foi muito importante, né? O número de seguidores que você tem, as pessoas ainda até hoje se preocupam muito com isso lá dentro do Instagram. Mas o TikTok, ele inverteu essa dinâmica. Por isso que eu falo que o TikTok ele não é uma rede social. Ele, na verdade, ele é uma mídia social. Porque antes, o, o conceito, a estrutura né, do Facebook, até mesmo do Orkut, né, que tinha lá as comunidades e tudo mais, era é, é, é, é o seguinte, para que o seu conteúdo chegue a mais pessoas, você precisa ter uma audiência maior. Então, o, a, a, o seu alcance era de acordo com o seu número de seguidores. Quanto mais seguidores, quanto mais pessoas seguindo você, mais alcance o seu conteúdo tem. Essa é a premissa das redes sociais. Só que o TikTok ele inverteu isso. Ele, ele, ele permite que a mídia, o conteúdo, ele se popularize, ele chegue até as pessoas, independente se você tem seguidores ou não. Então, o TikTok, ele vem com uma oportunidade para as empresas pequenas, para os negócios pequenos, de fazer com que o seu conteúdo, ele chegue já ao número legal de pessoas, mesmo sem você ter redes, mesmo se você ter seguidores. Então, ele inverte a, a, a, a ordem, né? E, e, e a importância, ela não está no número de seguidores e sim na mídia. Se o seu conteúdo que você posta, ele entra nas trends, né? A gente pode até falar um pouco, explicar melhor o que, que são as trends dentro do TikTok. Os, aquele seu conteúdo, ele vai se popularizar. Tanto é que você, é muito comum você entrar num perfil de, um, de uma pessoa pequena, um usuário pequeno do, do TikTok e você encontrar lá um vídeo com um milhão de visualizações. É verdade que era uma coisa que, dentro das outras redes sociais, é impossível. A não ser que você tivesse um número muito grande de seguidores, para você ter um alcance assim tão alto. Ou seja, o TikTok, o algoritmo dele, ele valoriza aquilo que é relevante. Não exatamente se você tem seguidores ou não. Tanto é que no TikTok você não consegue até mandar mensagem para as pessoas, né? o, o famoso direct do Instagram, ele é meio limitado, a pessoa tem que estar tá seguindo você e tal, ele é bem fechado. Você não tem muita essa dinâmica de seguidores dentro do TikTok. Tem também, você consegue seguir, mas é, é muito comum você estar dentro da plataforma do TikTok, visualizar, ver os conteúdos postados por uma determinada página, e você não seguir aquela página. O interesse dele não é seguidor, então, né, Flávio? Exatamente. É engajamento. É engajamento. Engajamento. É engajamento. É engajamento. Exatamente. E é por isso que o algoritmo dele, ele consegue muito rapidamente entender qual, quais são os seus interesses, quais temas te interessam. E ele começa a te mostrar os vídeos relacionados àquilo, mas não necessariamente você precisa seguir aquelas páginas. Então, o que chega, né, primeiro, não é o seguidor, ou, ou, a, a página que você está seguindo, e sim se, o conteúdo. Ele entrega aquilo que eu... É relevante para mim, independente, independente de eu seguir. Exatamente. Então, é mais conteúdo e é muito interessante para os pequenos e médios empresários. Exatamente. É, é porque uma... não precisa de tanto dinheiro para poder impulsionar. Isso. Exato. E Exatamente. ele ainda tem uma entrega boa no orgânico, né, Flávio? Exatamente, Exatamente isso. Porque o, justamente... Por o... enquanto, Por né? enquanto, sim, sim. Por enquanto. É porque é, é como a gente falou, né? É o ciclo do, do, produto, produto. do produto, é o ciclo do produto. Retenção, é, introdução, crescimento, maturidade, ou seja, o TikTok ele está se aproximando da maturidade. Né? Como a gente falou, são cerca de 82 tá milhões, em crescimento né? Ainda. Ele está em crescimento ainda. Ele ainda não é o, o mainstream, mas ele vai chegar lá. É só uma questão de tempo. Ou seja, hoje a gente ainda tem um, um alcance muito grande porque o número de usuários ele é maior do que o número de pessoas produzindo conteúdo. A concorrência não é tão alta. É claro, já é muito alta, mas ela não é tão alta quanto é no, dentro do Instagram. E aí, quando você passa a ter pessoas produzindo conteúdo mais do que usuários assistindo né, aquele conteúdo, uhum. naturalmente o algoritmo ele tem que limitar aquele alcance, para que ele consiga entregar é, estatisticamente tudo que está sendo feito. Então, é uma janela de oportunidade. E aí, por isso que o TikTok, a gente fala que é uma mídia social. É a mídia que é o, o grande protagonista, né? E não o perfil em si, e sim a que, a, aquela mídia, aquele conteúdo, né? Então, ele... E aí, é... e por isso que entender o fundamento é tão relevante. Porque amanhã, o TikTok pode ter um outro produto, pode não ser o um vídeo curto, pode Exato. ser um outro produto que vai se tornar o mainstream. E aí, quando você entende o fundamento, você consegue se posicionar, você consegue se mexer, né? E acompanhar o mercado. E aí... Quando a gente entende, então, que o TikTok é uma mídia, né? é uma plataforma de mídia de dar relevância para o conteúdo, a gente entende a questão das trends. O que, que são as trends? Geralmente, ele é especificado pela hashtag, né? ela, ela define o que, que está em voga. Tem um termo é, em alemão que eu gosto muito, chama Zeitgeist. O Zeitgeist é aquilo que está em ascensão, né? aquilo que está no, no, no papo do povo né? aquilo que está é, tá sendo falado é aquilo que está em voga e o Zeitgeist o, o, o, o TikTok como ele valoriza a mídia como ele valoriza aquilo que as pessoas se, é, se interessam mais ele vai criar é, certas bolhas de trends, o que, que são essas bolhas? são temas são estilos de, de vídeo são estilos de música que ele vai popularizar aquilo as pessoas, pelo, pelo nível de resposta das pessoas, que aí o algoritmo lê isso estatisticamente né, no mundo inteiro, ele vai entender qual é a, a tendência, qual é o comportamento, o que, que as pessoas estão mais interessadas. E aí ele vai ler tudo, ele vai ler desde se as pessoas se interessam pelo estilo da montagem do vídeo, do conteúdo em si, a música que está ali por detrás, e aí tem uma grande coisa, né, qual é a trend né, da música que está popularizando e tudo. E ele vai pegar aquilo, vai sintonizar e ele vai criar como se fosse uma bolha. E aí, quando você pega aquele seu vídeo que você posta no TikTok e você consegue associar esse vídeo a essa bolha, a essa comunidade que está sendo falada, que está sendo discutido, que está tendo interesse das pessoas, aquele, aquele seu vídeo ele tende a ir a mais longe, ele tende a chegar a mais pessoas, as pessoas que são interessadas naquele tema. E aí, é uma, de fato uma janela de oportunidade, por quê? Uma vez que o objetivo é vendas, uma vez que o objetivo é chegar até mais pessoas e fazer com que a minha comunicação, né, as pessoas saibam do meu produto, saibam do meu serviço, e eu tenho uma inteligência do algoritmo que leva a minha comunicação às pessoas que estão justamente interessadas naquele tema, eu tenho uma efetividade né, em conseguir atrair essas pessoas, em conseguir chegar a minha comunicação, a minha expressão, a quem tem mais interesse naquilo que que eu estou vendendo, né? naquilo que eu falo, naquilo que eu, falo, né? Aquilo que eu uhum. defendo. Então, é, o TikTok ele é uma oportunidade não só de maior alcance, mas também a certeza de que o seu conteúdo vai chegar às pessoas que são mais interessadas. Perfeito. Muito bom. Flávio, conta aqui para mim quais são as mídias sociais mais relevantes comercialmente. Quais são as mídias sociais em que a gente os PMEs, os donos de empresa precisam estar presentes Para tornar a marca deles mais relevante Para poder aumentar o volume de vendas Conta aqui para a gente Maravilha é, Instagram né, é, é o mainstream Então assim, é imprescindível estar lá dentro do Instagram é, Porque pelo próprio tempo de uso que o Instagram já tem né, no mercado Ele já desenvolveu uma inteligência em entender os usuários que têm comportamentos de compra como que o usuário compra determinado produto. Então, se você, por exemplo, é uma loja de roupas e você começa a publicar conteúdos lá no Instagram, o algoritmo vai entender que você é uma loja de roupas e ele vai tender a mostrar o seu conteúdo para pessoas que têm Olha interesse em lojas de roupas. Então, o Instagram é, é sem sombra de dúvidas, o, o número principal. Flávio, eu tenho mais braço para conseguir também estar em outra rede social. Eu indico justamente o TikTok, TikTok, porque ali você consegue alcançar o número maior de pessoas, você consegue ter um índice de relevância até mais alto em relação à eficiência, né? De que o seu conteúdo vai chegar a pessoas realmente relevantes para você. Flávio, eu tenho um pouquinho mais de braço, eu consigo ir mais além. O YouTube é muito importante. Então, se a gente fosse colocar numa, numa categoria, né? Instagram, TikTok e YouTube... Porque o YouTube é a segunda rede maior de pesquisa, as pessoas pesquisam de fato muita coisa lá, a tendência lá também está é, lá dentro do, do YouTube. Flávio, eu consigo ir um pouco mais além, né? ou seja, eu já tenho uma equipe, eu já consigo, eu já estou lá bem posicionado no Instagram, já faço vendas pelo Instagram, isso é muito importante, inclusive. É, não é estar em todas as redes sociais. É estar em uma rede social que você consiga, de fato, vender. Fazer receita. Fazer Isso, aquilo é se também. tornar um canal, né, um canal de vendas. Então, enquanto você ainda... Ah, Flávio, eu ainda estou patinando no Instagram. Eu estou postando lá e tudo, mas ainda não encontrei o meu caminho. Então, se concentra no Instagram até fazer com que aquilo seja, de fato, rentável. Né? Que você consiga... Flávio, agora sim, eu consigo fazer vendas. Eu... eu conheci o meu processo. né? Eu tenho aqui um processo que funciona sempre do mesmo jeito e tudo capta os clientes aqui, legal. Então, começa a explorar uma outra rede social. Perfeito. Eu queria destacar também aqui é, uma que é muito relevante. Eu ia perguntar isso para vocês agora. É... <risos> que, como a gente está falando aqui com PMEs também, uh, assim como tem muitos... Com donos de empresa, com donos né? de empresa, exatamente. E, às vezes, muitas empresas locais e profissionais liberais. É, então, muito importante também, assim como tem o Instagram, a, o tráfego orgânico do Instagram, no Google nós também temos o, o tráfego orgânico, que é o Google Meu Negócio. Então, muito importante também que, que essas empresas é, estejam também no Google Meu Negócio. Ela, ela tem um comportamento parecido também com o Instagram, onde você precisa também alimentar o Google Meu Negócio para que você tenha relevância por lá também. Assim como o Conrado sempre fala, é, mídia de Instagram, no Instagram eu tenho é uma mídia de oportunidade, mas no Google uma mídia de necessidade, onde as pessoas buscam por alguma coisa lá e é muito importante que a sua empresa esteja posicionada ah, na, nas buscas... Uh, pelos usuários. E eu vou e dar. Conta, é, e conta para mim um pouquinho aqui, Juliana, Danilo. E o LinkedIn. Vocês acham que ele é relevante também ou não? Não entraria no, no hall das redes relevantes? Totalmente relevante. Por é, assim como a gente tem negócios no formato B2C. Né? Uh, nós temos negócios também no formato B2B. Né? B2C é venda para consumidor, consumidor final e B2B é, é relação comercial entre empresas. Isso, business for business, né? negócios de empresa para empresa. É, então, o, o LinkedIn hoje ele é, é muito relevante nesse ponto, onde eu consigo uh, prospectar nichos, prospectar segmentos através do LinkedIn. O LinkedIn também tem a forma dele orgânica e a forma dele paga, uh, onde eu consigo construir relevância também para o meu perfil, para a minha conta, na forma orgânica. Então, existem ações, existem estratégias que eu consigo trazer essa relevância para o LinkedIn também. E como a que... forma como a gente coloca o perfil no LinkedIn, ele também tem que ser estratégico. Então, existem Isso. várias automações que precisam ser feitas dentro do LinkedIn para que ele se torne relevante para os usuários. Ou seja, a escolha de qual rede social colocar a minha empresa e o perfil da empresa para realizar vendas, porque o nosso objetivo aqui é ter um perfil comercial para realização de vendas. Depende também do, pro, do meu produto e do público-alvo. Sim. Exato. Mas começar sempre lá pelo Instagram, que é a mais relevante do mercado hoje. Sim. Um, um ponto que eu gostaria de destacar também é que a gente tem que entender que todas essas redes sociais, assim como o Flávio falou, eu posso ter o Instagram, posso ter o TikTok, o YouTube, entender também o formato da rede social em si e não simplesmente o eu... Exato, Exato, porque não adianta eu criar um conteúdo para o Instagram e replico ele igualmente para todos para todas não, as não. redes. Por exemplo, o conteúdo que é feito para o Instagram, eu posso tá, estar falando até mesmo do mesmo assunto, mas o conteúdo que eu coloco no Instagram, ele vai ser diferente no LinkedIn. Ele não é, um, ele não é o mesmo conteúdo, não é o mesmo post que eu publico lá, eu publico também no, no LinkedIn. da empresa? É, se é relevante, como o Flávio disse, se é relevante ela estar em todas. É, então, é vou porque... começar no Instagram, vou me fortalecer no Instagram... E aos poucos, eu vou crescendo. que não adianta eu querer fazer tudo, porque eu não vou fazer nada. Isso. Nos conta em qual rede social está a sua empresa, se você está tendo sucesso em promover seus produtos. Conta pra gente nos comentários. Sim, inclusive eu vou até até uma a dica assim, que é a mais essencial que você bombe nas redes sociais, né? É você dar o seu like, né? Você deixar ali, se você está assistindo, acompanhando esse conteúdo pelo YouTube, deixa o seu like. Nossa, Flávio, todo mundo pede esse like. É porque, de fato, é muito importante, né? A gente poder levar essa mensagem, levar esse conteúdo para mais pessoas. É algo que leva meio segundo para você e faz, né? Toda a diferença para a gente. Se você está também pelo Spotify, você também consegue deixar o like e, inclusive, responder a, a enquete que está dentro Isso. do Spotify lá. A gente deixou uma enquete lá para você. Entra lá e responde lá que vai ser muito importante qual é o nome que a gente vai dar para esse episódio? Hum. vamos lá oh. <risos> vamos lá Flávio tem alguma tudo sugestão? tudo pro Flávio? ah, <risos> e pro Flávio ele é o momento né? brainstorm. <risos> <risos> sugestões aí? qual rede social escolher para sua empresa? A melhor rede social para a sua empresa? A melhor rede social para vendas? Gosto. Talvez os, os fundamentos... A... Rede social e vendas estão conectados? Gosto. Interessante. Sim. Então, pronto. Rede social, social e vendas. vendas estão conectados? Maravilha. E a pergunta, se... né? Como uma pergunta, né? Exatamente. <risos> Muito obrigada e a gente se vê no próximo podcast. Até mais. Até mais. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.